Fala galera, tudo bem com vocês? Olá meus amores, voltamos para mais uma semana de vídeos geniais aqui para você. E nós estamos fazendo a série sobre suplementação na gestação. Nós já falamos sobre vitamina D, falamos sobre ácido fólico ou metilfolato. E agora vamos falar sobre os outros. Na verdade são inúmeros suplementos que podem sim ser indicados, melhorando muito ali a chance da gestação evoluir melhor, a nutrição para a mãe, a nutrição para o bebê, ajudando no pós-parto. Temos uma lista enorme, porém já vou falar de alguns. E principalmente hoje vamos falar do ômega 3, que é tão importante para todo mundo, grávida ou não grávida. O ômega 3 ele vai ter papel crucial, principalmente ali na formação cerebral. Então é importante sim a mamãe que está pretendendo engravidar, a que está grávida e a que está aumentando também fazer a suplementação adequada de ômega 3. O ômega 3 é uma gordura de ótima qualidade. A gente fala que o peixe é um alimento cerebral é uma gordura de extrema importância para a formação cerebral do bebê. Então não pode faltar na suplementação. Um outro nutriente extremamente importante, que eu diria que é o maestro dos minerais no corpo humano, que é o magnésio, é um excelente antiarrítmico. Além disso, ele ajuda nessa parte de formação cardíaca do bebê. E para a mãe ajuda a não ter arritmia cardíaca e alterações, sem contar que ele participa de inúmeras reações químicas no organismo. Então é de extrema Melhor importância. Melhora o sono, o intestino. Exatamente. Na gravidez é muito comum o intestino preso. E o magnésio ajuda a soltar o intestino. Ajuda a melhorar é o seu hábito intestinal. É. Muito, muito, muito importante. Uma outra vitamina muito importante, vitamina K2. Vitamina K2, que principalmente quem está fazendo suplementação com a vitamina D, é importantíssimo estar associada a K2 junto. Até porque a K2 ela tem uma responsabilidade na parte óssea, na formação óssea. Não só da mãe, mas também do bebê. Mas são muitos suplementos que nós temos na 5 prestação. 5, selênio, B12, que mais? Muita coisa, muita coisa. Mas acho que a mensagem principal é que a suplementação ela tem que ser individualizada. Ou seja, vocês estão de convir comigo que uma mulher que pesa 50 quilos tem necessidades orgânicas diferentes de uma que pesa 100 quilos. Diferente de uma grávida de gêmeos. Diferente de uma que fez, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, onde a absorção está prejudicada. Então não tem como ir simplesmente na farmácia e comprar um talento igual para todo mundo. As necessidades são diferentes. Então a mulher tem que procurar o um médico, fazer os exames, ver as dosagens, e em cima disso suplementar de forma adequada aquilo que tem deficiência maior, e aquilo que tem insuficiência, colocar dose de manutenção. Então essa suplementação é muito, muito, muito importante. Exatamente. Nem de mais e nem de menos. Nós buscamos a dose ideal. E a dose ideal é baseada no estilo de vida, a alimentação de cada um, as eficiências, os sintomas. Então quem tem intestino mais preso, ou quem tem mais dificuldade para dormir, ou quem tem mais dificuldade com a absorção óssea, tudo isso é importante o médico avaliar e aí fazer realmente aquela receita única e exclusiva para o seu paciente. Não tem como existir um medicamento, um suplemento milagroso que possa realmente ser bom para todo mundo, independente da altura, do peso, da idade, se tem um bebê, dois bebês, se a mulher tem algum outro tipo de doença associada. Então, com certeza, a suplementação individualizada faz toda a diferença. E se a gente fosse falar aqui de todos os suplementos, a gente precisaria de um vídeo aqui de pelo menos uma cinco horas de duração para contar para vocês o que cada um traz de benefício para o organismo, seja da mulher, seja do bebê, então durante toda a gestação. Porém, a gente vai deixar um presente para vocês aqui embaixo. Então, primeira coisa, deem o um like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nós deixaremos um e-book gratuito para vocês fazerem um download com tudo sobre suplementação na gestação. Então vocês vão poder ler com calma, indicar para as amigas, mostrar para a mãe e vão poder entender um pouquinho mais desse universo tão poderoso que a suplementação durante a gestação. Lembrando que aqui, não substitui uma consulta médica, e é muito menos com o seu nutricionista. Nós estamos passando informação, levando informação para vocês, aí na casa de vocês, para vocês começarem a pensar. E através disso, conseguir pensar naquilo que é melhor para você, conversar, ter argumentos para conversar com o seu médico e nutricionista e perguntar se o que você está tomando tá ideal ou não. Então o mais importante, não façam automedicação. A gente vai falar a lista de suplementos, mostrar o porquê que é importante, vocês vão descobrir quanta coisa é importante e descobrir que muitas de vocês realmente, infelizmente, não estão bem suplementadas. Então a nossa dica é, leia esse book, vale muito a pena, compartilhe, busque informação de qualidade, mas principalmente uma equipe médica e de nutrição responsável para te acompanhar nesse momento é importante o conhecimento porém a dose apenas o seu médico vai poder fazer para você Tá ok gostaram do tema deixa o like se inscreva e até o nosso próximo vídeo um beijo tchau. beijo amor e até semana que vem